Bom dia, são cinco, não, seis e meia da manhã, começando mais um de na Austrália pra vocês, Dia indo pro Brasil na verdade, então, muito bom dia Douglas, Bom dia. vamos começar esse vlog. Estou indo pro Brasil, Som. seis e meia da manhã, vamos agora pegar o pior voo do universo, sim, vou reclamar de uma coisa daqui da Austrália, porque o voo é tenso, então acompanha a gente nessa viagem e... Check it out. Obrigado Douglas por ter vindo me buscar, o nice. Douglas inclusive me ajudou na mudança inteira o final de semana inteira porque a gente teve que mudar uh, de casa, porque a gente sempre muda de casa porque eu não vou ficar pagando aluguel por um mês e meio quando eu estiver no Brasil, então a gente sempre muda de casa e fica sem pagar aluguel, não é maravilhoso? E aí eu tenho que ficar mudando, colocando as coisas em outro lugar, etc, então o Douglas me ajudou esse final de semana, muito obrigado Douglas. Uh, para todo mundo que tiver assistindo esse vídeo, calma, eu estou indo para o Brasil, mas o Douglas vai ficar no escritório, vai ficar lá cuidando de todo mundo, então não se preocupem, estarei trabalhando no Brasil também com a Therese, então tá tudo certo, e a gente se vê daqui a pouquinho, eu vou chegar no aeroporto, vou fazer check-in, essas coisinhas aí de viagem. Tio Douglas, eu vai ficar com saudade de mim, Tio Douglas? Não. Não vai. A gente trabalha com a pessoa todo dia, né? Não é. quer mais, né? tá bom já, né? Já tá bom, já. pode ir. <risos> Partiu o Brasil. Não tem o calminho aí, Babs, dessa vez? Vocês lembram do calminho, gente? Cadê o calminho? Não tem o calminho aqui vocês lembram dos calminhos ele olha aqui calminho pois é olha aí ó, os calminhos gente numa situação de emergência vocês não façam nada vocês olhem e fiquem sorrindo e essa aqui tá dormindo ó. essa aqui dormiu já ó, situação de emergência durmam. gente tem um filme do Neymar aqui olha aqui Return of Xander Cage Ladies and gentlemen do good morning welcome. Bem aqui, aqui Eu não vou conseguir ver nesse vídeo, mas dá pra você ver certinho a cidade de Brisbane e Surface Paradise, Gold Coast. De tão perto que é uma coisa da outra. Esses pretinhos aqui são o Surface Paradise. É Surface Paradise. E ali é atrás, Brisbane. Que a hora, New Zealand. Chegamos! Eu por mim. Eu, que da hora, eu adoro essa palavra, que hora, que hora, significa bem vindo, e eu adoro esse país, eu sou apaixonado pela nova cidade, então por mim eu ficaria aqui já mesmo. Eu já passava ali na imigração, pegava meu vestinho de turista e ficava bem aqui, em óculos mesmo, já pegava o voo pra Queenstown também e já pronto, ficava lá. O que você tá fazendo, né? Hum? O que você tá fazendo? Tô testando minha câmera. Selfies no aeroporto. Tá boa essa luz aqui, menina? É porque a gente tá bem na frente do do, dos avião também aqui. Bom, tivemos um problema técnico aqui. A gente ia embarcar no voo da 6h15. Vocês podem ver, são 6h34. Então, o nosso voo foi cancelado. Que legal, né? A gente começa a ir pro Brasil e começa Nossa. a ter problema. <risos> a Paula, ela tá tão feliz que ela não tá nem conseguindo se expressar aqui no vídeo mais. E aí... O que acontece? Todo mundo que foi cancelado esse voo, tá indo agora nesse voo da 6.50, que é o que a gente tá indo. Ou seja, o avião vai estar extremamente lotado, a Paula não conseguiu reservar a comidinha dela, porque, enfim, ela não come bichinhos, ela é vegetariana, então ela provavelmente fica sem comer, o voo todo. E aí a gente vai ter que dar um jeito dentro do avião de achar uma comida vegetariana, porque não vou deixar minha mulher sem comer, né? Mas enfim, tá de parabéns mesmo. Ó, oh, muito feliz, mas essa viagem pro Brasil já tá começando assim, ótima, tá sendo ótimo esse voo pro Brasil. Bom, hein, Rodrigo? <risos> Fodido. <risos> tá difícil pro Brasil, mano? É, já são, né, era pra ser 25 horas, já foram 60. Já foram 60, a gente tá parado no Chile tentando ir agora, formando a Nova Zelândia, agora estamos problema no Chile. A gente espera, a gente é o último, né, não tem mais ninguém aqui, ó. É o último, nosso voo atrasou. Isso que eu queria tanto ir pra lá, que o meu amigo comprou a passagem, começou o nome errado, então eu comprei duas passagens. o cara dessa eu... viagem. <risos> Tem que é uma viagem cara. Eu queria muito ir pra lá, velho, mas não tá dando. Véio. A Paula tá super feliz ali também, ó. Olha a cara de alegria dela, exalta. É a sensação de chegar perto do Brasil já tá tudo em português, todo mundo falando português. Chegamos, Brasil? Estamos aqui, olha, cara, olha a cara, olha a é cara, olha a cara como tá. Jogar. Cagar tá o Rodrigo lá atrás, olha a cara do Rodrigo ali atrás. <risos> Ah, três, quatro, e aí, Rodrigo? mais um voo pra você? Vamos lá, mais cinco horas. Tá fácil, tá fácil. Tá fácil tá São tá cinco tarde. horas daqui pra Porto Alegre? Ah, é um e meia até atravessar o terminal. Mas, certo, duas, só acho que a gente tem achar a mala que vai. certo que a minha vai ser a última? De certo que você vai se fundir mais um pouco. Aí, vou chegar lá não vão achar meu nome de novo. <risos> cara, coitado, mano. Aí é Brasil, né? Chile ainda deu pra dar um migué no Brasil. Os caras é muito show. Pô, vocês, galera de Porto Alegre, se fodem, hein, mano. Caralho. Ah, Vou ver se a mala chegou, estou preocupado com Eu essa mala também ou não. Eu jogar no modo réu. É, no modo é Hell. A sensação de entrar num país, e você não precisa ter visto para entrar nesse país. Você já entra direto na fila, passaportes brasileiros, Pou, checa, vai embora. Não precisa passar por imigração, não precisa passar por nada. Isso dá uma, uma sensação maravilhosa, porque depois de quase três anos sem voltar pro Brasil, eu tenho viajado pra vários lugares. E aí tá lá, Coreia precisa de visto, Japão precisa de visto, China precisa de visto, Nova Zelândia, Indonésia, tudo. E aí tudo precisa de visto, né? Aí eu chego aqui, pum, boto o passaporte e vou embora. É maravilhoso, velho. Tô me sentindo muito bem. Chegamos, vou esperar a mala agora. Ah, minha mãe tá me esperando lá fora já. Tô ansioso. A mala nunca chega. Where's mom? Aqui ó E aí Chegamos <risos> frio Eu não falei que tava frio. Eu não falei que eu não tenho menos de 18 anos mais <risos> Mas eu falei que tava Caralho, frio Caralho quem é você mano Ai, Caralho que saudade de você Moleque <risos> Caralho, como você tá bonito, mano. <risos> ah, como é bom chegar em casa, não? E aí? E aí? Ó, oh, filho. E aí? Você quer suco? Tava com saudade? Não. Uhum. não. Não, tava não. Tava de boa? Nossa, tava de boa. Por que, que você voltou, meu filho? Ah, voltei porque, né? Tava ruim na Austrália. Aí eu falei, ah, vou ficar por aqui, não. Imagina. E aí, velhinha? Tá difícil subir a escada, velhinha? Já está, meu filho. Você pensa o que? Tá difícil? Muito difícil. <risos> o negócio fica assim. Uhum. Que se Muito difícil. Cara? E aí cabeça, tá parecendo o Justin Bieber? Ah, sai fora. Despacito. Era é respirado o Cheguei em casa, finalmente. Que saudade que eu estava desse lugar. Olha aí, minha cachorrinha. Ah, moleque, Vixe. Cheguei em casa depois de uma viagem desgraçada odeio fazer essa viagem pro Brasil, que a pior parte de você vir pro Brasil, é essa parte da viagem, né? Então eu vou deixar vocês por aqui. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Eu vou ter muita coisa legal para mostrar aqui do Brasil agora que eu vou estar aqui também. Muitas novidades, muitas coisas vindo pro canal. Então fiquem comigo e até o próximo vídeo. Beijo para vocês e cheguei, Brasil! Vamos que vamos!